Nessa aula a gente começa a aprender como realmente representar reais, inteiros, né? números em, em geral, de uma maneira mais próxima como é feita no computador, ok? Vamos começar falando dos inteiros, porque entendendo o problema dos inteiros a gente vai é, saber depois trabalhar com números reais facilmente, tá? É... Vamos pegar dentro de um computador, né? do, que, que, uma, do que, que um computador é feito? Ele é feito essencialmente, um processador na verdade, né? ele é feito essencialmente de transistores e de capacitores em escala nanométrica. Tá? E esses capacitores é que vão armazenar os zeros e uns do, do nosso número binário. Um, um capacitor carregado, um capacitor, um capacitor carregado, por exemplo, pode representar o circuitinho composto por um conjunto de nanotransistores e nanocapacitores ligado. E se o capacitor estiver descarregado, esse circuito pode, estar, pode ser representado como desligado. Então a gente pode convencionar que um capacitor totalmente descarregado seja igual a um bit, Zero, e um capacitor ligado seja igual a um bit 1. Um. Isso quer dizer que o sistema natural de representação de números para computadores é justamente o, o binário, tá certo? Você tem só dois dígitos, isso para a CPU. Tá? Você só tem dois dígitos, 0 e 1. Um. É circuito ligado e, ou circuito desligado. O sistema binário, nesse caso, também tem, várias, tem, tem algumas vantagens. Tá? É, por exemplo, você pode dizer que um, um bit é zero, não se o capacitor estiver descarregado, mas se a carga dele estiver entre 0% e 50%. E você pode dizer que o bit é 1% um, se a carga do capacitor estiver acima de 50%. Isso tudo pode ser, uh, pode ser é, determinado, Desse, é, pode ser controlado, se você fizer um circuitinho adequado ali de transistores para controlar a carga do capacitor. E não são necessários muitos em geral. Então essa é uma vantagem. Qual que é a vantagem de você poder, de você poder associar bit 0 e bit 1, sendo que a carga está entre 0 e 50% ou entre 50% e 100%? Quer dizer que você pode, em princípio, carregar um capacitor a 25% e, ele vai, e isso aí vai corresponder a zero. Isso dá margem para a carga do capacitor flutuar um pouco, para cima ou para baixo, tá? mas ela não vai chegar a flutuar tanto que passe a 50%. Se tivesse acontecer isso, sua CPU está com algum problema. Okay? Então, o que, o, é, o que acontece é que do jeito que um, capa que um computador é, é construído, que a CPU de um, de um computador é construída, <coughs> então o que acontece é que do jeito que a CPU de um computador é construída, você tem uma tolerância boa a flutuações de carga nos capacitores ali, e isso diminui a chance de você ler um bit com um, um valor errado. Ok, Então é, cada bit no, é, no computador em termos de hardware mesmo tá? Vai ser um conjuntinho de transistores e de capacitores para armazenar 0 armazenar ou 1 um, Que são os dígitos de um número na base 2 tá? Então isso daí é um bit E agora tem uma coisa Chegamos ao problema que a gente estava falando nas, nas videoaulas anteriores né? O, o número de bits, ou seja, de transistores e de capacitores que eu consigo colocar em uma região finita da minha CPU é também finito, ok? Então, eu não vou ter infinitos bits para representar um número. Eu vou ter um número finito de bits para representar um número. E isso vai gerar algumas coisas bastante curiosas, a primeira das quais eu já mostrei para vocês em videoaulas anteriores, na parte de... Uh, de declaração de inteiros, quando a gente pegou o maior inteiro que podia ser representado, somou 1 um, e deu menos, 120, deu menos 128. E a gente vai entender, ao final da, da, dessas videoaulas de representação de inteiros, por que, que isso acontece. Tem a ver justamente com a maneira como os, os números binários são armazenados na, na memória RAM, do, do, do computador, ou nos registros do computador, para falar a verdade. Okay? Então, vamos começar de um exemplo bastante simples, tá? que são inteiros que possam ser representados em base 2, só com 3 bits. Então, você tem 1, 2, 3 bits, o primeiro é 2 a 0, o segundo é 2 um, elevado a 1, um, e o terceiro é 2 elevado ao quadrado. O bit de 2 elevado a 0 é o, é o menos significante, e o bit de 2 ao quadrado, é o mais significante. Tá? Qual é o menor número que eu posso representar aqui? É zero. É quando todos os, é quando todos os bits do meu, do meu número forem zero. Okay? Então, esse é o menor número que eu posso representar. Qual que é o maior número que eu posso representar? É quando todos os bits forem um. Quando todos os bits forem um, eu tenho, eu tenho aqui... 1 um, mais 2, 3, que dá 3, mais 4, que é 2 ao quadrado, me dá 7. Então, o maior número que eu posso representar é 7. Beleza. Posso representar números de 0 de, de a 7. Né? Oito números diferentes. Então, vamos fazer uma tabelinha desses números aí. Tá? A tabela está aqui. Então, o meu primeiro, eu começo com bit 0, 0, 0, e esse número é 0. Depois, 1, 0, 0, ok? Eu estou lendo de trás para frente aqui, e esse número é 1. Um. Depois, 0, 1, 0. Você pode pensar, se eu somar 1 um a esse número aqui, 1 um mais 1 um é 0, tem um carry aqui, 1 um mais 0 é 1, um. então esse número aqui é 0, 1, 0. E esse número é 2, tá? Eu posso continuar a construir a minha tabela, sempre somando 1 um ao último número que eu tiver escrito, e eu tenho, ao final, essa representação aqui de todos os números que eu posso representar com 3 bits. Mas são todos os números mesmo? Isso aqui são todos os números positivos. Como é que a gente representa um, um número negativo, um inteiro, no caso, negativo? em princípio só desse jeito aqui não tem a gente tem que fazer uma tem que tem que arranjar alguma convenção para representar o sinal tá o que os engenheiros que na época estavam construindo estavam uh, projetando CPUs uh, vieram vieram com a ideia né? a ideia com a qual eles vieram foi a seguinte olha vamos usar o, o, o, o bit mais significativo de cada um dos meus números binários, como sinal. E aí, para o restante dos, dos, dos bits, a gente converte como sempre, né? como sempre, pra, da, na base 10. O que isso quer dizer? Né? Se, zero, se, se, se, se o bit de sinal, se o bit mais significativo for igual a zero, o meu número é positivo. Se o meu, número, se meu bit mais significativo for igual a 1, ele é negativo. Tem uma razão para gente, a gente escolher assim. Né? Agora, se você olhar se você olhar os. pegar os números binários aqui, pegar os números binários e, e for escrever os números correspondentes, esse cara daqui, bit. Mais significativo, zero. Restante dos bits, zero. Então, esse daqui é zero. Esse daqui é um, esse daqui é dois, esse daqui é três. Agora, esse próximo aqui, ele não vai ser quatro. Ele vai ser o quê? Se a gente usa essa convenção, esse cara tem sinal negativo e esse número é zero. Então, esse daqui fica menos zero. O próximo número sinal é negativo e esse binário aqui é 1, um, menos 1, um, menos 2, menos 3. Então, pegando o primeiro bit, que é o bit de sinal, e colocando ele como 0 ou 1, e o resto, do, do, o resto do, do número, que é a mantista, tá? É, e, a gente escreve, e, a gente for, e a gente for tentar escrever qualquer número em binário nessa representação, né? o, número, o número que eu vou estar representando é menos 1 elevado a s, e é por isso que a gente escolhe sinal zero positivo e um negativo, multiplicado pela mantiça em base 2. Isso aqui tem um problema. Isso aqui tem um problema. Esses dois caras aqui são um problema, porque, primeiro, qual é o significado de menos zero? Zero é zero, não tem sinal em matemática. É, em princípio, nem é esse o pior problema. O problema principal é que eu tenho, se eu for olhar aqui, eu tenho uma ambiguidade na representação do número zero. Porque zero e menos zero são a mesma coisa, no fim das contas. É zero. Mas eu tenho zero representado com 0,00 e tenho zero representado com 100. E isso não pode. Então a gente vai ter que refinar a nossa aproximação. A solução que, a solução que os engenheiros muito espertamente encontraram é representar o, o número binário no que a gente chama de complemento de dois. Okay? É, o complemento de 2 a gente vai tratar na nossa próxima aula, mas a gente vai ver que com essa coisa que parece uma complicação, a gente resolve um monte de problemas que, que, que aparecem quando a gente faz a representação dos números binários do, do jeito usual, mas usando o bit mais significativo como bit de sinal.